Olá, meu nome é Clédson e estarei junto com vocês para a apresentação deste, que é o nosso webinar de abertura de uma série de quatro encontros, todos relacionados ao processo de planejamento e controle de desempenho da gestão. Gestão na qual a GESPLAN tem vivenciado ao longo de mais de 10 anos de experiência em projetos realizados em empresas de grande e médio porte, de todos os segmentos econômicos, nosso foco é ofertar soluções complementares aos principais sistemas de gestão no mercado, potencializando os processos de planejamento, estratégia, orçamento, controle do desempenho e na gestão financeira. Hoje o nosso objetivo será comentar sobre alguns desafios da gestão relacionados a este tema, comentar alguns conceitos e metodologias e, final fazer uma introdução às práticas e comentar as ferramentas que a GESPLA tem utilizado para atender ao processo de planejamento econômico e financeiro integrados. Um grande desafio para os gestores nos dias de hoje está em obter informações em tempo hábil e no perfil apropriado para a tomada de decisão. Muitas vezes, por falta de ferramentas adequadas, as informações apresentadas não passam de relatos e ocorrências baseadas no passado. É como se estivéssemos dirigindo, olhando mais pelo retrovisor ou realizando autópsia ao invés do diagnóstico da gestão dos negócios. Se quisermos buscar mais eficácia na tomada de decisão, principalmente aquelas voltadas ao planejamento e à gestão do desempenho, precisamos associar as informações de ocorrência, ou seja, do passado e do presente, às informações que ainda estão por vir, ou seja, olhando para o futuro. É isso que se faz impactando essas informações do presente e passado, no que se tem planejado para o futuro. Desta forma, criaremos uma rolagem no fluxo planejado, originando-se os rolling forecasts, rolling budgets e etc. E assim se constrói os cenários de tendência e diagnóstico do negócio. Mas, obviamente, a implementação de um bom modelo de diagnóstico e visão de futuro para a gestão do negócio dependerá de uma abordagem holística da organização, Começa um pouco antes de se pensar em ferramentas e tecnologias. Para acertar, temos que considerar qual modelo de gestão é o mais apropriado para o seu negócio. Nem sempre é aquele modelo já implementado na empresa do lado, no seu vizinho. Temos que revisar os processos para garantir que esses assegurem o fluxo adequado das informações. Avaliar e selecionar as tecnologias adequadas ao tamanho e cultura da sua empresa. Muitas vezes... Comprar somente sistemas de grife pode nem sempre garantir os melhores resultados. Claro que também economizar nos detalhes pode frustrar muito e fracassar o processo, os esforços de toda a equipe. E falando em equipe, sim, esse é um ponto fundamental em que as empresas muitas vezes fracassam por ignorar a importância da preparação de um bom time. Não adianta ter bons carros se você não tiver bons motoristas e excelentes estradas. Aqui, como exemplo, a gente refere-se aos melhores processos e às melhores práticas. Quando pensar na equipe, sempre bom lembrar que o melhor caminho é descentralizar e delegar, orientar as ações para o resultado, desenvolver o diálogo e a aprendizagem, colocar os gestores no controle, e fazer os contratos de metas a escolha do modelo de gestão baseado nas melhores práticas do mercado este é o modelo que precisa contemplar um gerenciamento estratégico colaborativo afinal os bons resultados prescindem de bons planos e o planejamento top-down só se transforma em resultado se houver colaboração ficar atento às ações, desenvolva contratos de gestão Coloque metas desafiadoras e imponha disciplina na execução e nos controles. E não esquecer de medir o desempenho, adotar métodos e critérios adequados e orientados para o resultado. Finalmente, seminar na sua equipe que o desempenho é um compromisso de todos. Agora que já falamos um pouco sobre os desafios do modelo, vamos falar sobre os desafios da adoção e da implementação destes modelos. Por mais que você considere que tenha acertado na escolha da metodologia e da ferramenta para a gestão da estratégia, não esqueça dos riscos do abismo. Ou seja, traduzir a estratégia em ação é meta desafiadora e requer planos de ação integrados aos orçamentos e controles. Este é um detalhe que leva muitas empresas a fracassar na implementação. Se você adotou, por exemplo, o balanço Core Card como ferramenta de gerenciamento estratégico, Saiba que ele vai ter a função de contextualizar e comunicar a estratégia e monitorar o desempenho na ação. O papel fundamental vai ser induzir ao exercício da gestão, estratégia e da aprendizagem, ajudando a empresa a identificar e medir os fatores que criam valor para a sua organização. Um ponto muito importante. Vale lembrar que o BSC não substitui os sistemas de controle e medição, nem sobrepõe as ferramentas e sistemas do planejamento, orçamento e desempenho. Seguindo para uma reflexão e escolha do modelo de gestão, deve-se considerar a interação dos processos e das atividades dentro da cadeia de valor do negócio. Devemos fazer este desenho cruzando, identificando os principais indicadores que revelam o desempenho dentro da cadeia para a criação de valor do negócio. Para um bom modelo de gestão, é preciso repassar e revisar os métodos e critérios que se aplicarão aos modelos de mensuração de custo, definindo o que melhor se enquadra a característica do negócio. E, consequentemente, adotar métodos de controle orçamentário que normalmente devem ser definidos em relação à cultura de orçamento e ao estágio ou momento atual do seu negócio. Por exemplo, se a empresa já, já está com uma cultura bem desenvolvida, disseminada, processos bem definidos, normalmente o método dos centros de custos pode ser adequado. Agora, se a empresa ainda não possui um processo bem definido, ou está no processo de consolidação, ou por uma aquisição, ou por reestruturação, aí o orçamento matricial ou base zero podem ser muito importantes para revelar e fazer compreender as atividades e processos empresariais. Resumindo, de um lado, temos a estratégia com o balanço card, que desdobra objetivos e metas até os programas de ação e estrutura um sistema de indicadores de desempenho balanceado e coerente com essa estratégia, apoiando em processos previamente conhecidos de forma a viabilizar o feedback estratégico. Por outro lado, o sistema de orçamento, custos e modelagem econômico-financeira refletindo a estratégia e seus desdobramentos aos planos e controles orçamentários, para garantir a eficácia da execução e os resultados ao longo do tempo. Todos os indicadores econômicos e financeiros, e até mesmo alguns quantitativos e qualitativos, devem se originar da modelagem econômica e financeira dos orçamentos para alimentar ou se integrar aos indicadores da estratégia. Assim, ressalta a importância da utilização de ferramentas integradas. Essa integração à estratégia de desenvolvimento aos planos e controles orçamentários testa a sua eficácia em termos econômicos e financeiros a longo prazo. Importante também implantar juntos aos gestores um processo participativo e descentralizado com contratos de gestão para execução orçamentária e planejamento corporativo. Construir um ambiente de feedback contínuo, elevando velocidade na análise e diagnóstico para a tomada de decisão. Obviamente... Não pode-se ignorar os desafios de uma implementação, as barreiras que surgirão na organização pelo medo de administradores e gestores enfrentar mudanças e inovação na sua gestão. Um outro ponto muito importante, considerar nas decisões para a adoção de metodologias, ferramentas e controles, qual o valor da solução. Você deve avaliar bem a relação entre a precisão do modelo, comparado aos impactos que podem causar na eficiência da gestão. Não inventar modelos complexos demais, naquilo que pode ser relativamente simples. E avalie também a relevância e o detalhe das informações que você vai manter nos sistemas frente ao propósito de uso de cada nível decisório, estratégico, tático e principalmente operacional. Desenvolver uma linha de raciocínio de abstração adequado para o modelo, transformando dados ou informações naquilo que realmente faz sentido para apoiar nas análises e, principalmente, nas tomadas de decisões. Finalmente, não cometa a imprudência de tentar transformar uma planilha eletrônica num sistema de orçamento, ou até mesmo de controle ou estratégia, nem tão pouco. Tente implementar toda uma modelagem de planejamento, visão de futuro do seu negócio dentro do RP pois ele foi feito tratar o transacional do dia a dia e, em raros casos, permite o um controle orçamentário de curto prazo. Uma solução especializada lhe trará benefícios, esses benefícios são únicos, como a padronização e a visão por processos, a adoção de melhores práticas, o processo colaborativo, a integridade das informações e dos dados e a agilidade para a tomada de decisão. Após essa breve abordagem dos conceitos e desafios, vamos apresentar nossa visão sobre as práticas vividas nos nossos mais de 200 projetos, assim como um overview das soluções implementadas pela GESPLAN e sua equipe. Um bom processo de planejamento precisa passar por um processo contínuo, no qual inicia-se essa cadeia de construção pelo planejamento top-down. É neste que definem-se as estratégias mestres, estudos preliminares do cenário, mercado, bem como o planejamento estratégico. Seguindo o processo contínuo, entra-se na etapa da colaboração, ou seja, ao momento em que as áreas de negócio nomeadas por seus gestores interpretam as definições mestres e estratégias de cenário, adequando e estruturando suas necessidades de implementação no modelo. Entra aqui o processo colaborativo, com as cargas e informações de vendas, gastos, custos e investimentos, como também as premissas e necessidades financeiras atreladas ao cenário. Caminhando nesse processo contínuo, do qual partiu-se da linha das definições estratégicas, passando para a colaboração das áreas nas suas expectativas e necessidades, o processo encaminha para a consolidação dos dados e informações, momento em que se iniciam os cruzamentos de estratégias e necessidades, apontadas para o modelo, que estarão reveladas nas leituras e visões por empresa, unidades de negócio, plantas e etc. A leitura dessas informações já reveladas, muitas vezes impacta na necessidade de simulação de cenários, para ajustes e aproximação da estratégia à necessidade. E requer simulações muitas vezes bem pautadas em questões cambiais, juros e inflação, redimensionamento de estruturas de custos e, por vezes, realocação da receita impactada por algum produto ou, servi ou serviço na sua cadeia mercadológica. Entra-se, então, na fase das análises, no qual o processo contínuo propiciou a construção do processo orçamentário conectado ao planejamento econômico-financeiro. Remetendo assim as comparações entre os cenários pautados pelas análises dos principais indicadores para a medição do seu negócio. Indicadores que podemos destacar como TIR, VPL, EVA, EBITDA e possivelmente as análises de riscos e oportunidades do negócio. Importante parte do processo, a continuidade da elaboração orçamentária conectada ao presente, ou seja, comparativos entre os cenários orçados e realizados. E principalmente, havendo a necessidade, o processo já todo elaborado permite os forecasts, e construção de novos cenários impactados pelas realizações e efetivações contábeis do presente momento. Dessa forma que a solução Gesplan se apresenta na sua arquitetura de modelo, ofertando suas soluções baseadas nas melhores práticas do mercado, com as suas ferramentas de rentabilidade, com as projeções de receitas orçamentos, custos, investimentos, toda a modelagem econômica e financeira do seu cenário integrado ao planejamento, que tomando por base todo o planejamento conectado com os dados contábeis e históricos, permite-se os cenários e projeções de indicadores e visões de tendência à ferramenta de GCM. Com o modelo de gestão bem estabelecido e as ferramentas adequadas, sua empresa alcançará excelentes resultados, desde a maior qualidade de informações para decisão, com a melhoria de processos, a flexibilidade na manutenção e sustentação do modelo, até o nível de otimizar o uso e o custo de capital, reduzir ou evitar custos, aumentando receitas, lucratividade e o valor para a sua organização. Podemos visualizar já na prática informações já reportadas pela, pelas soluções, pelo mapeamento, como os mapas e aprendizagens, indicadores que vão nortear todo o processo, dashboards com apresentação de cenários e indicadores demonstrativos, relatórios com informações de pacotes de gasto, estrutura de custos e despesas para os gestores, plantas, unidades. O processo de descentralização, o mapeamento com os gestores responsáveis por suas áreas, seus centros de custos, suas informações. Os gastos com o pessoal, o sistema demonstrando as projeções desses gastos, muitas vezes com grande impacto no modelo de negócio. O modelo de rentabilidade, demonstrando o produto na sua, na, no seu canal mercadológico, apresentando a sua margem operacional, a sua margem de contribuição, dentro da sua estrutura, possibilidade conectada a todo esse processo, as simulações e cenários, e assim concluímos esse processo, convidando vocês a participarem dos próximos webinars, no qual apresentaremos sobre orçamento integrado ao RH, seguindo com o plano de rentabilidade e, posteriormente, as projeções econômicas e financeiras. Com isso, agradecemos a atenção de todos. Obrigado.